Olá, consulentes, sejam todos muito bem-vindos, Virgem. Você está agindo por impulso, por conta de um sentimento amoroso, algo que mexe com você e tem te dominado, é como se você usasse da coragem, da ousadia para se manter ao lado dessa pessoa ou até mesmo para ir contra os sentimentos que você anda sentindo por essa pessoa E isso tem gerado dificuldades, porque está te afetando, te machucando e causando arrependimentos. Nesse momento você tem entrado em disputas de ego, por algo que foge do seu controle, porque parece que você sabe o que fazer e não faz. E isso tem gerado falta tanto em você quanto na outra pessoa. É como se você estivesse totalmente atingido e a outra pessoa também. Então, é o momento de refletir. Se você está agindo com a razão e atropelando, o que você sente e o que você quer de fato. Se é soltar ou segurar essa situação. Tá bom? Gratidão.